Bom dia, professor. Bom dia, beleza? Beleza, professor. A aula de hoje foi muito importante, viu, professor? Mexeu é. comigo. Sério? O senhor está falando aqui com ex-fumante. Fumei durante 30 anos. 30 não, 20, 20 anos. Eu não sentia cheiro, não sentia paladar. É, as pessoas se afastavam de mim, só aquele grupo que eu tinha, que ficavam junto de mim. Uhum. Sabe como é que eu parei de fumar, professor? Que jeito. Eu tenho três filhas. Uhum. É, hoje a mais velha que me pediu isso está fazendo 19 anos. Eu cheguei nela e falei assim, o que você quer ganhar do papai? Para de fumar, papai. Nossa. Ela ia fazer cinco anos, professor. Eu não esqueço essa data. Dia 15 de 12 de 2008. Eu trabalhava numa empresa. E como você tem amigos, né? Só ter uma ideia. No dia 15 do, do, do 12 de 2008, professor. Eu peguei meu último cigarro e fiz assim, ó... Não fumo mais. As pessoas falaram pra mim assim... Duvido, você fuma três maços por dia. Você não consegue. Pelo contrário, você consegue sim. <risos> Só que o quê? Eu lutei, bebi bastante água... Agora. Fiquei com medo de trocar um vício Pelo outro, que isso também é perigoso, perigoso. É a bala, né, professor? Você começa a trocar, né? Só que o quê? Hoje, professor Estamos em 2022, né? Ela tinha 5 anos Hoje ela vai fazer 19 Fazem 14 anos Que eu não fumo Também não recrimino quem fuma Sim. Mas o cheiro é horrível. horrível. Isso me fez um mal danado. Eu era magro, eu não me alimentava direito, eu não sentia o cheiro de nada. Depois que eu parei com isso, professor, tudo se abriu para mim. As pessoas no trabalho, quando eu parei de fumar, me ofereciam cigarros. para você ver como é que são as coisas. Eu falei assim, transforma esse cigarro em outra coisa. As pessoas pegavam, não... Devolvia. Eu falei, esses são meus amigos? Então, é um grupo, né? É o um grupo, é aquilo que eu comentei no comecinho da aula. A gente, em que grupo que eu tô? Tô no grupo dos fumantes. Mesma coisa aquela pessoa que bebe, né? Tem o hábito beber todo dia. Terminou o dia de serviço, todo dia também tem que tomar uma cervejinha. Ó, eu tava nesse time também, viu? O time da bebida eu também tava, eu Parei. Complicado. Em total, já tem, acho que, quase 10 anos que eu não tomo nada, nada, nada, nada. Então tem o time, e, e, e o time da bebida, o time do cigarro, quando a gente deixa de, de frequentar esse time, eventualmente a gente acaba afastando algumas amizades. Exatamente. É porque a gente acaba já não sendo mais interessante naquele grupo. A gente deixa de participar daquele grupo. De forma natural. Então, é aquilo que eu digo para vocês. Não recrimine a pessoa. Sim. A saia do grupo. Entendeu? O grupo. O que é sair do grupo? Não é brigar com as pessoas. Sair do grupo é o grupo das pessoas que fumam. Eu, eu saí do hábito do, do fumar. É isso que é sair do grupo. E, de forma natural, algumas pessoas vão continuar com você e outras vão se afastar. Sim. Então eu tenho uma série de aspas e conchetes amigos que se afastaram quando eu parei de fumar. Exatamente. E mais recentemente, quando eu parei de beber, que faz aí uns 10 anos mais ou menos, que eu não tenho a data exata, né? Eu lembro que foi numa época de festa junina e que a última bebida que eu tomei de álcool foi um quentão. Foi então, um quentão. E as pessoas, pô, mas... Eu vou na sua casa fazer o quê? Eu já ouvi isso aí. Conversar, conversar fora, né, professor? Eu já ouvi isso. Eu já convidei pessoas para vir aqui em casa. E isso marcou muito para mim. A época me chateou, mas hoje não me chateia mais. Hoje eu tenho uma certa pena da pessoa. Uma certa... Sim. Eu convidei para vir aqui em casa, passar um dia, comer um churrasco, conversar e tal... Pô, mas eu vou na sua casa fazer o quê? Você não bebe? Falei, porra. A pessoa era minha amiga, não, ela não era minha amiga. O pretexto da gente reunir era a bebida. Eu tenho isso como um amigo de cobo, professor. Acabou a bebida, acabou a amizade. Dá meu ouvir de pensar. Hum. Eu perdi muito. Perdi não, né? Eu ganhei muito. E perdi, hum. mas eu ganhei. Uhum. Ali eu percebi quem quer o meu bem na realidade sou eu mesmo. Uhum. Isso que todos A minha volta, que me amam de verdade, né? Uhum. A minha filha, até hoje, ela se orgulha. Ela fala assim: o melhor presente que o meu pai me deu não é nem um bem material. Foi ele ter recuperado a saúde dele. Uau. Ele ter parado de fumar. Depois eu fiz estudos, professor. Eu descobri que a fumaça do cigarro atravessa a parede. Você imagina o mal que eu estava fazendo para essas crianças. O cheiro da roupa, como é que fica. Eu lembro, o eu, eu lembro quando eu parei de fumar, uma coisa que ficou muito marcada para mim, eu, eu não me esqueço, são, são, a gente pega nos detalhes, né? Sim. É, é, eu, é eu cheirar a minha pele quando eu parei de fumar, eu senti o um cheiro de sabonete na, na minha mão durante horas. A primeira lá. pergunta que também. Eu, durante horas, nossa, era cigarro, me cheirava, pô, tô tô legal, tô bacana, tô, tô pronto. Então, é valorizar, por isso que eu falei, a gente precisa valorizar com o nosso cliente as conquistas e não aflorar uma recaída, né? ah bom, Fumou um um dia do outro, uma vez Sim. eu estava atendendo um cliente que o vício dele era um vício um pouco mais pesado. Entendo. O vício dele era a cocaína. Esse é complicado. É a cocaína. Ele fez algumas sessões, estava super bem, a terapia estava caminhando super bem e tal. E aí chegou um dia lá que ele chegou lá no, no, no atendimento, esboalhado. Que aconteceu alguma coisa. Né? Aí sentou lá na cadeira, comecei a atender, e aí ele, na conversa e tal, né? Eu percebi que ele estava diferente, e aí ele resolveu falar, né? Sobre. Ah, eu hoje eu não aguentei, fui lá na boca, lá, meus parceiros lá, peguei lá uns esquemas lá e tal. E... E tava, ele já estava se sentindo um lixo, ele já estava se sentindo um trapo ali comigo, e eu fazendo uma massagem nele, no pé dele, e tal, conversando, falei, cara, quanto você já, já melhorou de quando você está vindo aqui? Se você não tivesse vindo aqui, isso foi na terceira sessão, se você não tivesse vindo aqui, quanto você já teria consumido? Ah, eu estava todo dia na boca, estava todo dia pegando alguma coisa, estava todo dia lá, então o quanto você já deixou de fazer. Ah, já deixei de ir, sei lá. Não vou entrar em detalhe, né? Sim. Então, eu falei, cara, você precisa valorizar você. Você teve uma recaída. Infelizmente, isso faz parte do processo. Infelizmente, Mentira. isso faz parte. Mas, olhe para você o quanto você já melhorou. Porque você está aqui todo chateado e arrependido. Você tá aqui, ó. Tô vendo a tua cara. Que você tá aí. Eu vi quando você chegou, você já tava diferentão. Verdade. Você tá falando para mim que você tá ali incomodado, arrependido. Você tem que valorizar isso em você. Não pro lado negativo. Você sentir que você é um, é um lixo, que você não, não tem força de vontade. Você tem força de vontade, mas foi uma recaída. Vamos seguir na terapia. É nessa hora que a gente entra, né, professor? um outro né na pessoa é. aí o cara entendeu fez mais algumas sessões e tal e tá tudo bem tudo bem graças a Deus graças a Deus então essa essa aula de hoje essa live é para a gente falar sobre isso valorizar o nosso fim, trazer o que Sim. tem e eu valorizo eu valorizo todo o momento professor uh -huh. que nem o senhor falou aí antes de eu entrar eu comecei a chorar que Eu me vi eu me vi nessa cena Uhum. A gente é aquilo pra gente que tem que ser para as pessoas que a gente ama. Uhum. Porque a pessoa que a gente ama tá vendo se, se degradar. Você uhum. tá se matando. E, ó, é um prazer, ó, é bom? Na hora, é aquilo, né? é psíquico, né? Você acha que é bom? Não é? Agradeça a. Eu sei que você já agradeceu muito, né? Mas agradeça muito a sua filha. Sabe qual é o nome dela, professor? Qual? Vitória. Vitória. Olha, Olha. Eu, eu, eu agradeço muito a vitória por ela ter pedido isso para você, porque tem, uma, tem muitas vitórias por aí que não tem coragem de fazer esse pedido para o pai. Tem muitas esposas que não tem coragem de fazer esse pedido para o esposo. Por qual presente você quer de casamento? presente presente você quer seu aniversário hoje? Vamos sair, vamos jantar fora. Será que é esse presente que a sua esposa quer? Ou que o seu parceiro ou sua parceira quer? Então, pense no presente a pedir para a pessoa. Né? Isso mexe com a gente? Mexe. E eu tinha, eu falei assim para ela, o pai pode te dar o melhor presente. Pai, o melhor presente que você vai me dar é esse. Uma garota de quatro anos, professor, para cinco eu senhor imagina o tanto de mal que eu fiz para essa criança. Eu reconheço hoje. É que nem o senhor falou em aulas passadas. O que você fez atrás do que você está colhendo aqui agora? Uhum. Alguma coisa você fez lá e você está colhendo. Legal. Carlos, adorei falar com você. É sempre bom falar com vocês, que é uma energia... Vamos em frente aí. Tem a maratona, né? Espero que você vai participar da maratona. Estarei lá e no que final comprarei o MAD. Já falei para o senhor. Ah, bacana, muito bom. Muito bom. <risos> Isso é, é fantástico fantástico. Eu fico muito ah. realizado. Na verdade, é essa. Eu estou muito realizado com tudo aquilo que eu venho fazendo. Eu Vou tenho... falar uma coisa para o senhor aqui. Uma última coisa para o senhor. Onde eu me senti realizado. Eu sentado aqui na minha mesa de jantar com a minha esposa e ela tem dificuldades de ir no banheiro, né, professor? Ela tem... E eu faço massagens nela. Só que eu falei assim para ela. É, a massagem é, tem que ser recíproca, é mútuo. 50% eu, 50% você. E eu reparo aqui que ela tem ainda essas dificuldades. Eu sentado com ela aqui, professor, eu busquei nela. Ainda não fiz o mar mas eu preciso de um pouquinho. Eu hum. busquei nela... Lá no emocional dela, o que estava aprendendo? Ah, não, o que... né? Eu não, ela não só assim, é assim mesmo. Hum. Ela começou a falar algumas coisas. Eu falei assim, isso você fica assim. Ah, mas isso é retração. Exatamente. O que está acontecendo com você? Retração. Retração. Ela retraiu. Ah, não é só uh, raiva. Não. A raiva, ela ajuda você, você se retrai, você se fecha, você não conversa com muitas pessoas, que ela é muito... Ela não conversa muito. Ela não se expande muito, muito. Muito reservada. Ela... Para. Ela é reservada. É isso, professor. Fiz a massagem nela ontem. Foi no banheiro. Só que eu falei assim pra ela. Você tem que dar uma continuidade nisso aí. Porque a massagem, você não tem como ter ela como um vício pra você. Ah, eu não vou no banheiro eu vou fazer uma massagem. Não. Você precisa se consertar. Uhum. Beber mais isso aqui arrumar a alimentação que nem nós fazemos aqui e parar um pouco. Porque ela é assim, professor. Ela, se ela erra, ela fica com aquilo o dia inteiro. Não, eu não posso errar. Você sim. pode errar, sim. Óbvio gente pode errar. Sim, aí você vai se consertar faz, no seu erro Faz parte o processo, o erro. Né? Sim, faz parte. sim. Espero que agora entenda. <risos> é, é um processo, é um processo. Por isso que eu falei, quando a pessoa fumante Ficou três dias sem fumar e vai lá fumar um dia, faz parte, está no processo, é uma batalha. Exatamente. A guerra não foi vencida. E a gente não pode, que o senhor falou, a gente não pode julgar. Não pode, a gente não, não pode julgar. Porque é difícil, é difícil parar de fumar, viu, professor? Eu fiquei belos dois anos da minha vida lutando contra mim mesmo. Eu vou sentia mundo um um pra... perto de mim. vou para você que eu não falei ainda do... das minhas batalhas do cigarro. O quão difícil foi. Porque eu estava sozinho. eu é, Logo ali no começo, quando eu estava parando, aí vem as crises de abstinência, né? Sim. Eu sozinho, não tinha um terapeuta para me ajudar. E aí, um belo dia eu fui dormir, né? Dormi, então, deitei, fui dormir. Aí eu acordei. Eu, ó, é louco, tá? Um sonho sonhado. Parece engenheiro de parece escola de samba. Aí eu estou dormindo e aí começo sonhando. Aí eu sonho que eu estou fumando. Presta atenção, eu estou dormindo. Só que eu acordo no sonho, mas o meu corpo está dormindo. Já tive é esse sonho. É louco. Eu acordo no sonho, mas eu de fato estou dormindo. E aí no sonho eu Começo a me condenar. Cara, você voltou a fumar, que coisa louca. Para com isso, já se viu. Eu começando, mas eu estou dormindo. É um sonho sonhado, magnetizado. Parece um sonho assim. no sonho, né, professor? Sonho mesmo, <risos> sonho. E aí tudo aquilo, aquela coisa, e aquele sonho começou a virar um pesadelo. Começou a me perturbar demais, me perturbar, me perturbar, me perturbar, me, perturbar, me, perturbar me perturbar, até perturbar, até que eu de fato acordei. Até que de fato acordei. Quando eu acordei eu comecei a pensar, eu falei, cara será que agora eu estou realmente acordado? Eu comecei a me beliscar, levantei, fui tomar água, falei, realmente agora eu estou acordado Uf, graças a Deus, foi só um sonho eu já tinha pensado que eu tinha jogado na, no lixo né? sei lá, era 10 dias umas duas semanas que eu estava tinha parado mas isso é o neurônio, professor é. você de uma, uma hora você está numa, numa coisa que eu aprendi isso. E de repente você para com aquilo, lá dentro eles vão estranhar. É. E, tá, tá faltando alguma coisa aqui. Esse cara tá me suprindo com coisa errada, ele me surpreia com isso aqui, não tem mais. Como é que eu faço hoje? Uhum. Isso depois a gente vai aprendendo, né, professor? Vai entregando é. os atalhos. E... Hoje em dia, professor, eu vou mentir para o senhor. De vez em quando eu tomo uma cerveja na minha casa. Uhum. E não exagero. Uhum. Chega, eu gosto de tomar uma cerveja, não gosto de tomar aqueles negocinhos, assim, não gosto. Eu uhum. gosto de tomar minha cervejinha de vez em quando, quando me dá vontade. Eu não sou aquele cara que não. ainda mais fazendo é, a reflexologia, eu tive, eu, teve uma aula que o senhor falou o que para mim assim, não tire fotos com bebida nas suas, na, em festas. Uhum. Eu já evito colocar coisas em rede social. O senhor melhorou mais ainda. Que bom. Só porque, a gente tem que saber o ambiente que a gente está. Eu, quando eu conto com as minhas filhas em casa e o meu, o filho da minha esposa, que é o segundo casamento, a gente evita a bebida alcoólica. Não, não lembro. Por quê, professor? A gente tem que dar aquilo que a gente mais cima para as pessoas. É um ensinamento feito. Mas... Carlão, adorei falar com você, mas sempre muito bom falar com você. É um prazer, prazer. professor. Oh, um abraço, começar. professor. Fica com Deus. Vou partir para encerramento, tá? Que bom, que bom. Valeu, Carlos, um abraço. Um abraço, professor. Valeu. Tchau, tchau. Que bom, pessoal. Aí finalizamos hoje mais esse bate-papo, né? Falamos sobre vício, sobre cigarro, envolvi outras, outras questões, contei um pouco da minha história também, as minhas dificuldades, as minhas batalhas. Eu, desde o ano de 88 que eu não fui mais, estou livre, né? E tudo de bom para vocês. A maratona está chegando, faltam poucos dias. Se você já está inscrito, se já está inscrita, mais uma vez seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você quer trazer um amigo, quer trazer uma amiga para participar, é só você pegar o link que está na bio aqui no Instagram e colocar aí o link nos grupos que você participa, ajudar pessoas. Ajudar uma pessoa que fuma, que bebe, ou consome outros tipos de drogas, enfim. Traga para a maratona, que na maratona nós vamos abordar isso e muito mais. Ok? Maratona de 7 a 10 de novembro, 100% online e gratuita. De novo, o link está na bio. Um abraço a todos, sucesso e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.